para uma marca uma marca que hoje é líder para continuar a ser líder tem que conseguir sobretudo fidelizar aqueles que têm sejam pessoas mais idosas ou sei lá com 50 anos ou com 70 mas tem que chegar a novos sobretudo Porque se uma marca é líder hoje e quer continuar a ser líder tem que sobretudo conseguir chegar à classe mais nova por exemplo um dos um dos o, uma das coisas que acontecem em quase todos os mídias que eu trabalhei seja o observador como marcas como a é a enorme lacuna do ponto de vista etário é sempre nos mais jovens portanto o segmento de 18 a 24 anos é, de longe, o pior de todos os segmentos etários que existem em qualquer marca. Portanto, isto é um padrão transversal. seja, no Record, no CM, no Observador, noutros qualquer. Portanto, o que é que isto quer dizer? Por um lado, de forma direta, os jovens de 18 a 24 anos têm pouco interesse em conteúdos noticiosos, o que é um problema, até para o país. Portanto, não têm grandes... Não lhes interessa muito qual é que é o estado do seu país, o que é que se pode fazer para melhorar, por aí fora. Mas, mais do que isso, Obriga as marcas a terem que criar conteúdo para eles e conseguir impactá-los. E esta, esta faixa etária é a faixa mais difícil de se conseguirmos fazer isto. Uh, por vários motivos. Despendem muito menos tempo, portanto prejudicam, por exemplo, a duração média de uma visita num site. Despendem muito menos tempo. Uh, é tudo muito efêmero. A malta nova. Uh, também se enquadra na malta nova, já sou um bocadinho mais, já tenho 31, portanto já não estou nos 18, 24 mas são muito efêmeros. Uma consulta, uma visita a um site, tem de se passar rápido, tenho que lá estar pouco tempo, tenho que conseguir passar a minha mensagem rapidamente, vêm poucas páginas. Portanto, tem um padrão de comportamento completamente diferente de uma pessoa com 60, 50, 40 anos. Isto é algo muito engraçado de ver, sobretudo porque se refletem praticamente todas as marcas. Uh, portanto, é um padrão mesmo de um país, e não é um padrão só do CM, ou só do Observador, ou só da sábado, ou da Flash, por aí fora. Portanto, uh, isto respondendo diretamente, uh, tem que, as marcas têm que se conseguir adaptar e criar conteúdos próprios para estas faixas etárias hum, específicas. Hum, se, por exemplo, sei lá, se, se uma TVI conhece o seu target de TVI, de só televisão, se conhece o seu target, claro que conhece. a questão é, muitas das vezes estou a impactar só pessoas já mais velhas porque preocupam simplesmente com a parte momentânea, portanto, é o que está a passar agora. Sei lá, a minha audiência é malta de 60 anos, portanto, vou fazer formato simplesmente para eles com isso, indiretamente ou diretamente, estão a criar dificuldades ou não chegarem a targets mais novos, que serão esses, o ganha-pão do futuro, portanto, da manhã. Se não criam formatos, por exemplo, isso acontece comigo, dificilmente a mim me impactam com... eu estou na classe dos 30 anos, portanto, dificilmente canais, os jornalistas, pelo menos comigo, têm muita dificuldade já a começarem a me impactar. Portanto, criarem programas que eu, pá, quero ver. Uh, sei lá, todos os domingos quero ver aquele programa às 8 da noite, portanto, isto é muito difícil uh, e acho que o que se passa comigo passa-se com grande parte das pessoas, sejam da minha geração, sejam uma geração mais nova ou uma geração acima. Portanto, é um problema para as marcas que eles colocam de lado porque preocupam simplesmente com o lucro e com o negócio em determinado momento e não a longo, uh, a longo prazo. Por isso é que eu comecei também por dizer por isso. Isso também acontece um pouco no digital, porque pelos vistos os jovens também andam lá a menos. Uh, e tem que se criar formatos e ir atrás uh, nesse sentido. Já foram feitas várias ações, lembro-me várias ações foram tomadas após identificar essa, essa, essa lacuna, por exemplo, quando estava no observador, mesmo na cofina, por aí fora. Portanto, É algo que acho que tem que haver uma preocupação constante. Se existe em algumas marcas, provavelmente não, mas acho que naturalmente tem que ser obrigatório. <tose>